eu sou a Isa e eu preciso mostrar uma coisa que eu consegui fazer gente sério eu não sei como é que eu fiz isso mas assim estava eu jogando bem plena aí tava faltando assim 900 para eu passar de nível né porque eu tô no nível sou no nível 23 tava faltando assim 900 para passar pro o nível 24 né eu falei nossa Deixa, não vou gastar nada Deixa eu mostrar no vídeo, né Vou gravar um vídeo, daí eu mostro assim, né Gente, olha só, tô no nível 24 Olha só, tô passando de nível né? E a passagem de nível no vídeo Só que daí, fui fazer um desafio E eu encontrei o um chapéu Aquele chapéu de praia que eu odeio tanto Mas esse era bonito, eu falei Nossa, acabei de ganhar Um best look aqui, sério Ganhei 5 mil, vou comprar esse chapéu Porque eu sei que eu vou usar ele bastante né? Aí eu comprei e na hora que eu pra comprar, custava 600 e pouco. Falei, ferrou. Porque eu não tava com assim. 1498. 99, quer dizer. 000. Eu tava com alguma coisa. Aí eu falei assim, gente, ferrou. Passei de nível aqui, ó. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Eu queria gravar um vídeo. E eu passei de nível. E eu não gravei. Sério, me bateu um no desespero. Aí subiu aquele contador de. Dinheiro. E parou exatamente no 1 milhão 499.999 Gente, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Eu preciso de uma peça de 1 pra eu passar de nível Ai gente, sério co co Como que eu fiz isso? Vocês já viram isso em segundo lugar? Porque eu nunca vi, assim, fiquei chocada Falei, gente, oi Então assim, agora eu vou vir aqui comprar alguma peça aleatória desse desafio Pra, né Pra completar, mas eu queria mostrar pra vocês Que eu fiquei assim, chocada, que aconteceu aqui Enfim, vou comprar esse treco aqui Que é obrigatório, e daí a gente vai passar de nível Passamos de nível, galera Agora, ó Vamos ver o que a gente tem nos nossos Trecos aqui, olha Recebemos uns cabelos, ai eu tava louca Atrás desse cabelo, ai gente Vamos ver, esse cabelo Lily Eu tava louca, louca atrás desse cabelo, vamos ver as mates que linda essa passamos de nível, gente vamos ver aqui, veio cinco cabelos? é, não tá bugado esse teco aqui meu Deus, esse cabelo é tão lindo olha isso eu tava muito doida atrás desse cabelo ainda bem que veio agora, obrigada esse daqui nunca tinha visto não vou usar muito esse é lindo também ai que lindo e esse daqui, Beach Wave É, não tem mais um que é Beach Wave Também, Summer Breeze ah. E as Makes, vamos ver Bonita É Enfim galera, foi isso, foi um vídeo assim ó, pá. Só pra mostrar mesmo Essa proeza que eu consegui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí, se inscreva no meu canal E olha as instruções, Tem muitas coisas novas ali E não se esqueça de dar uma olhada na minha lojinha no joey Tchau Like a hill cut.